E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Vila Highcore, aquela última fase que a gente basicamente tenta ficar forte pro final secreto que vocês só vão ver no final desse mês. Em breve, vocês vão gostar. Mas enfim, nesse vídeo o nosso nosso principal objetivo é fazer funderite, não encantarem nada, é só fazer um funderite. Mas enfim. Primeiramente, precisa de várias picaretas Pelo menos, na verdade, uma picareta com remendo, já o suficiente. Ah, essa aqui tem Silk Touch, então não vai dar Deixa eu botar na minha casa? Minha casa não, né? Ainda é tempo de construir uma base Então é o seguinte, vamos lá, a gente precisa farmar, provavelmente Eu vou farmar com um villager, porque... sei lá Mas eu não vou colocar fortuna nem nada Só um Silk Touch, um Eficiência, um Inquebrável e um Remendo Eu não sei o que aconteceu, mas deixa eu ir lá pra área do Katos Deixa eu pegar aqui várias madeiras porque eu vou precisar. Caramba, esqueci, gente, de continuar a gravação. Eu fiz ali uma cenoura dourada ali da pontação. E também a gente precisa fazer uns atrios pra seguir pelo menos uns um fix touch sem de essas coisas. Então a gente vai pegar bastante madeira até porque a gente para as esmeraldas. Então bora pegar essas madeiras, essas árvores todas. É isso, eu já peguei bastante aqui, tem mais algumas, mas sei lá, aguardo Enfim, bora lá para aqueles, de... uma área lá pro Kattus Que tem uma área com um monte de villager aqui, não faço ideia do porquê que eles estão assim Enfim, tem essa área aqui, que eu não faço ideia do que tá assim, nem nada Eu fiquei um tempo sem jogar, isso que simplesmente estava aqui Bora pegar aqui um pouquinho, já vamos fazer uma cerca para ele Pronto, um pack 47 Tal tá negócio que, sei lá, eles não tão juntos Vou tentar fazer alguma coisa aqui Pronto eu Já consegui cercar, eu fiz bem mais do que eu precisava Bem mais A gente guarda em um baú aqui, não faz mal Deixa eu guardar aqui tudo que eu, preciso, que eu não vou precisar no baú Amanhã a gente vai ficar Transformando no village Vamos ver Qual que pega a opção. Você pega? Bridge Fletcher também, né? Não. Então agora é isso. Eu vou ficar aqui até vir um encantamento bom. É isso aí. Já volto quando tem alguma coisa interessante. Ah, a gente, esqueci de falar. Esse aqui veio... o teve a sorte de dar a f -75. Ele tá com os preços mais altos que sem querer. Deu uma marcha dada nele. Tá bem perto de morrer. Mas... A gente conseguiu a f -75. Eu Não era o que eu queria agora, mas é bem raro de conseguir. Eu acabei deixando. Então é isso. Só pra não esquecer. Aí caramba, acabei de passar a gravação ah, Que veio, já veio o Silk Touch Nice Agora era só bom ver a eficiência, que a gente tem só a eficiência 3 né Ah, mas eu não, eu vou fazer outra picareta, então nem adianta Então, é, já veio o, o Silk Touch Agora, só os outros Que são o que? Falta só a eficiência e durabilidade, só isso É isso, bora lá, vem cá, quem vai ser o próximo Eu volto quando eu já consegui tudo eficiência e durabilidade não vou mais voltar se eu, mesmo se eu fizer mais um. Vocês se entenderam? Já volto. Então é o seguinte, galera. É. Já foi outro dia. Eu tava aqui. A gente já fiz de quase tudo. Que remendo. Proteção. É. Não consegui achar de proteção 4. Isso aqui tá um preço muito bom. Abilizar tipo de 2. Tem ali. Pra cada peça de armadura. Terminar de 3. Infinite. E fortuna. É, eu acho que a gente não vai habilitar de infinite porque a gente tem arqueiro. É o comece aqui ó, só vou achar algum desses aqui. Vem de flecha aqui ó, uma dá 16 e consegui bastante esmeralda aqui só com eles. Deixa eu e depois eu vou fazer outra. Tá, não vou fazer isso aqui. Não eu vou pegar remendo proteção 4 e de realidade 3. Colocar em tudo e vai ser minha rodura final. A gente tem vários diamantes aqui, mas é esse aqui que eu vou. Agora a gente vai pro Nether. A gente não vai minerar com cama nem nada, porque existe um risco, mais que mínimo, de morrer fazendo isso. Mano, não tá dropando. Não é possível. Meu Deus, não dropa! Ae, dropou. Agora que eu fiz a torre desse tamanho, você dropa, né? Nossa, dropou só um. Mano, o que que tá acontecendo? Enfim, bora pro nada. Deixa eu já fazer... aqui tudo que tem no inventário. Só pra ter mais espaço mesmo. Ah, que droga. Esqueci de pegar as cenouras, né? É, eu vou ter que ir em casa pegar a cenoura. Porque eu vou pegando ouro e vou fazendo cena dourada, tá ligado? Até que eu. Tá, desse aqui de fortuna. Fortuna e remenda, a gente não vai precisar de outro picareta nunca. Então, vou voltar lá. Beleza, então. A gente tá tudo pronto, já guardei lá os itens no baú. Peguei cenouras pra gente fazer. É, Golden Carrot quando a gente chegar lá. Tudo pronto. Agora é ver. Meu Deus, que susto, cheguei caridade. Ah, tem um ainda. Nossa, que dragão, a gente tá bem alto. Isso é um problema. Meu Deus que portal, tá. agora a gente tem grandes riscos de morrer, então a gente tem que ir na cautela, vamos correndo mesmo, vamos até a área de outro portal, acho que tinha visto outro gente, lá ah, vamos pra aquele, esse aqui então, então vamos descer o mais rápido possível, pra não ter problema com esses bichos, acho que agora vai ser é só time-lapse, não tem muito o que eu falar, então é isso, vamos pra time-lapse. Agora eu, eu, eu mato noção, tá ligado? Aguitar, né? Fazendo. Vai ser um golinho. Um golinho. Ué. Meu Deus. Ei. Deixa eu só completar minha trave. Que eu, eu. Eu comecei. Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Meu Deus. Não! Não! Não! não. Se então eu Você quer adiantar logo filho. Eu não morri Decide. Nem ferrando Mano! Mano! Mano! Mano! Não! Por que? Eu não subir a torre! Que raiva! Mano, mas a gente matou com uma porrada só Duas Mano Mano Mano Mano. Acabou. Tu tinha acabado. De mano, tá acabado. Nossa! Mano, Nossa. mano, mano, não, não. Cadê o vagabundo? Ah, eu tô com isso. Só que ele tá. Só que ele tá quase. Isso. Sério. Você é muito. Mas muito. Mas muito triste. O seu fone é e O seu fone o a gente não vai... Todo vai... mundo dei no final, não. Morri. Eles viram. Tô muito triste. Tinha acabado de pegar as 28 naderites. Não. Agora eu... tá só com o seu para claféu pra libertar a gente. Eu tive o prazer de ver tudo isso. Eu não. É Calma de... a boca, mano. É... <risos> Base. Always. Oh,